Amigo desconhecido, por que o Maia não aceita o impeachment, otário? Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, ô amigo desconhecido. Minha teoria é a seguinte, eu já falei isso nas, outras, nas últimas lives. É, eu acho que o, que o Maia, né, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está arrumando aí, está preparando uma cama de gato para o Bolsonaro. Então o que, que ele está fazendo? Ele vai tentar sugar, né, exprimir o Bolsonaro de todas as formas, conseguir as verbas que precisa, e assim que ele conseguir tudo o que ele precisar e não precisar mais do Bolsonaro, ele vai mandar o um impeachment do Bolsonaro, que foi exatamente o que o Cunha fez com a Dilma. Né? No começo o Cunha ficava, não, porque veja bem, não, não há necessidade de impeachment. Foram mais de 30 pedidos de impeachment também que não foram aceitos. E aí teve um que foi aceito e acabou indo para frente. Depois né, que teve a brigalhada toda do, do, do Cunha, Eduardo Cunha, que está tá, tá preso, ou acabou de ser solto por causa da Covid-19, deve estar tá em casa, mas teve aquela brigada com a Dilma e aí acabou mandando, né, rolando para frente essa, esse impeachment. Eu acho que é isso que vai acontecer com, entre Rodrigo Maia e Bolsonaro. Eles já, tão, já, já, já não se bicam há tempos. O Cunha com a Dilma também já não se bicavam há tempos. Esses caras não são burros, né? o Bolsonaro é burro, já esses caras, o Rodrigo Maia, o Cunha, os caras são muito espertos, né? apesar de serem safados, aí, são muito espertos. E o Rodrigo Maia, eu acho que ele está preparando, aí só está se fazendo de, de, de songo-mongo, tá, porque ele só tem cara de songo-mongo, né? mas ele não é, não é, ele não é burro não, é bem esperto esse cara. Ele vai acabar fazendo, essa é a minha visão, né? isso é o que eu estou vendo, que eu acho que vai acontecer. Então, daqui a alguns meses, talvez até o final do ano, a gente tem um processo de impeachment, talvez até antes, a gente tem um processo de impeachment aí rolando. Essa é a minha expectativa. O Alex Silva mandou dois reais no superchat, conheço muitos tapados KKK. Pois é, eu também, viu? O Dener inclusive na minha família, isso que é foda. Dener Carvalho mandou dois reais boa noite, otário, valeu, Dener Obrigado pelo apoio, cara. O Dêca... Cachorro, de, de Cachorro aqui, mandou 3,90 no superchat e um emoji de uma merdinha aqui, valeu, valeu De Cachorro. O Lucas Campos da Silva mandou mais R$2,00 aqui. Você acredita nas histórias da Bíblia? Nenhuma, cara, nenhuma, né? É um livrinho de história interessante, às vezes, para você olhar aí só para... Talvez até como algumas coisas históricas, como é que as pessoas viviam, o que, que elas lá pensavam, como é que elas. Né, o que, que elas comiam, o que, que elas acreditavam. Mas é só, não tem nada, nada. Pra nada. E para decoração também, que a Bíblia você vai ver é bonita, né? O negócio grossão, lá. É bonito. Mas só para isso, só pra. É a maior best-seller do mundo e menos lindo de todos, né? Ah, olha aí! Enrico Ziotti acabou de se tornar o mais novo superchat da noite. Aqui mandou vintão, mandou uma marretada aqui na mesa. Valeu, Enrico. Foi o seguinte, será que os filhos do Bolsonaro do Bozo rodam enquanto ele está no governo? Roda. Será que os filhos do Bozo rodam enquanto ele está no governo? Ah, tá, se roda no sentido de serem, serem caçados, presos, né? não sei, cara. É o que o Bolsonaro está tentando, por isso que o Bolsonaro está tão desesperado, né? Porque as investigações, das rachadinhas, das corrupções ali que tava acontecendo, enquanto os caras eram, eram deputados, vereadores, tá chegando em cima deles ali. Então é por isso que o Bolsonaro está desesperado, está querendo mexer com o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro vira o capiroto, ao quadrado no caso, né? E ele continua aqui, ó. E será que ele consegue concluir os quatro anos de mandato? Eu acho que não. Eu acho que já no, já no final desse ano aqui, no máximo, a gente vai ter o um pedido de impeachment. Não é possível. A não ser que o cara consiga realmente comprar, que essa história aí de estar tá comprando o Centrão, que realmente esteja acontecendo e que os caras se aceitem isso. É que eu acho que esses caras, como eu já falei várias vezes, esses caras são malandros, né? Esse pessoal do Centrão, Rodrigo Maia, a equipe toda ali, eles são espertos, eles vão exprimir até não poder tirar né, mais nada do Bolsonaro. Aí quando o Bolsonaro já estiver totalmente isolado, perdido, que é o que ele, tá, ele faz né, por si só, ele não precisa de um inimigo, ele é o próprio inimigo dele mesmo. Aí eles vão pegar e, pumba, impeachment no cara. Do jeito que tá andando as coisas, cara... Mais seis meses aí, até o final do ano, eu acho que não pelo menos a aprovação no pedido de impeachment e o início, eu acho que rola. Aí o processo inteiro demora mais de ano, né? Vocês sabem o que aconteceu com a Dilma, Olha aí o de cachorro, mandou mais R$7,90 aqui, valeu de cachorro, usa esse dinheiro para comprar a bala, valeu. Obrigado, Decachorro. Vou comprar a salada, porque bala da carne, cara. Eu tenho, eu tenho que melhorar o colesterol aqui também, que tá, tá, tá, tá complicado. Mas já dá pra comprar uma alface. que mais? Dá pra comprar uma alface bacana e um, uns temperinhos também, né? Uma rúcula, alface e rúcula, tá bom? Põe uns temperinhos, põe um tomatezinho em cima e tá bom. O coronavírus aqui, ó. Coronavirus, this shit is real. Mandou dois reais no superchat aqui e falou o seguinte: acha que o Bozo quer ser o Kim Jong do Piniquim? Eu não sei se ele, se ele intencionalmente pensa isso, mas ele quer ser um ditadorzinho, com certeza. Com certeza ele quer ser. O Vinícius Abreu, o Centrão sempre go governa. É com quem tá no poder, né? Não não importa quem tá na cadeira da presidência, é verdade, é verdade, ministro Foi sempre assim, né? O, MD, o, o PMDB antigo PMDB, hoje MDB, sempre foi, né? Sempre teve no teve no poder, né? Jura Mariano, você acha que ele tem um terço da câmara para terem com tanto para estar com tanto medo de abrir algum algum pedido de impeachment dele? Pois eu eu acho que ele não tem, Júnior. Eu acho que o Bolsonaro não tem um terço da Câmara para conseguir barrar o impeachment. Não acho que ele tenha. O que eu acho que está acontecendo é que o, o Maia, esperto como ele é, ele vai aproveitar essa, essa situação de totalmente indefesa do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro precisa do, do, do, do Rodrigo Maia agora. e vai arrebentar o Bolsonaro, não poder mais. E aí quando não tiver mais nada para sugar do Bolsonaro, aí ele vai dar... A a facada final e vai mandar o um impeachment nele.